Ei hey você, está entediado? Quer um camp para desestressar? Pois está no lugar certo! Seja bem-vindo! A friagem faz mal! Friagem faz mal ou FFM é um joke camp, ou seja, um show de piadas. Onde você, provável participante, poderá fazer entres vertidas para ganhar mais pontos e ganhar o jogo. E eu... Snowboy, serei o grande anfitrião. Eu também. Oh, olá, Flocos. Snowboy, e eu criamos esse campo para os objetos que procuram se divertir nessas férias. 16 participantes batalham por uma arte e um especial role no server. Eu sei que é pouco, mas sabe? O que realmente importa é amizade, experiência, diversão, aquele papo de sempre. Mas enfim, entre no server da descrição e divirta-se. Entre agora!